Muito bom dia, mais um The Watch No Canadá começando pra vocês E esse é mais um vídeo da viagem que a gente tá fazendo De Vancouver até Halifax No momento a gente tá próximo de Banff, Alberta Que já fica bem na divisa entre British Columbia e Alberta ah, e... <risos> Temos um cachorro doido E aí? E aí, você eu, vai eu, deixar a gente gravar? Eu posso gravar aqui <risos> Agora tá fazendo 2 graus a gente chegou no camping ontem bem à noite O único problema desse camping público é que ele não tem eletricidade Não tem água corrente e também não tem esgoto Então a gente meio que se fodeu Ou seja, é só um mato mesmo É só um mato mesmo. Com licença Tá difícil hoje a Paula tá indo no banheiro triste ali, ó Porque ela acabou de cair da escada A Paula conseguiu Saí do motorhome e caí aqui no chão. <risos> você tá cuidando da sua bunda aqui? Machucou quando você caiu, Darvi? Tá sujo ainda, né? Não, tá tranquilo. Mas aqui tá sujo, ó. Mas a bunda não. <risos> Alguém tinha que cair, né? Que foi a primeira pessoa que caiu, eu. <risos> ah, cara, ah, cara. A gente tá aqui no camping ainda. A gente tá saindo pra ir pro camping de uh, Lake Louise. Pra poder esvaziar o, os tanques de dejeto. Da van, do Arvi, é, e aqui não tem. Esse camping que a gente veio é um camping do governo, é do BC Parks. Uh, a gente ainda está em British Columbia uh, e agora a gente tem que em algum lugar com eletricidade, com água corrente e com esgoto, porque aqui não tem nada disso. Acabamos de pegar o nosso permit, que é aquele papelzinho que tá ali no vidro. Nossa, pera, tá batendo um sol louco aqui. Você tem que pagar aqui para entrar no parque né, nacional de Banff e é acho que 19 dólares por dia, né? É, 19 o dia. 19 por carro, na verdade. 19 é, 19 carro por carro, por, carro dia. por dia. Então, aí você cola aquele papelzinho ali Para saber que você pagou para entrar aqui e aproveitar as belezas da natureza e os ursos. Estamos aqui fazendo a parte a parte boa, né? A parte gostosa. Aqui é o negócio do esgoto. E aí você tem que colocar num desses lugarzinhos específicos. Não pode jogar em qualquer lugar. E aí você tem que ir lá e dar descarga pra poder limpar. Nossa, mas o cheiro tá ó. E não é do nosso, eu acho. Não. É de alguma outra pessoa aí que tá com cheiro muito ruim, velho Nós tá aqui fazendo o quê, né? Fazendo maquiagem. Mas passando tá de esgoto. É só... É só glamour, entendeu? É só glamour. Como foi sua experiência lidando com a bosta? Olha, foi bem bosta. <risos> então, você não vê nada, né? Você só bota o, o, o tanque ali, o cabo ali do cano do negócio, e a bosta vai embora. Você não vê, mas você ouve, né? Aquele da bosta caindo. o cheiro, né? Nossa, olha o lago quando tá congelado, Babes. Mano, a gente, a gente... Você fez... É, patin, patinou, né? Você patinou no lago. A gente chegou em Alberta agora. E a nossa primeira parada é esse lugar maravilhoso chamado Lake Louise. Vocês querem ver? Não sei se eu mostro. Mostro, mostro. Acho que eu vou mostrar, né? Vou mostrar bem-vindos ao Lake Louise. Que? Quero. Quero. Você me de o que quero dá dar? de aniversário, tem uma galera aqui esperando para pegar o caiaque. Ali, os caiaques é 10 horas de diferença. Estamos aqui no barquinho, com os negócios de remar e tudo ah, Dá um medo, mas é bonito demais, olha a cor dessa água Nossa Senhora Sei, <risos> Vai, Babinhos, vai remando aí Ô oh, caralho, o Babinhos vai é muito longe não, mano Eu tô com muito medo eu tenho umas ideias e depois eu penso, tipo, caralho, por que que eu fiz isso? Was this really necessary? É, acho que sim. Caralho, é bonito demais, Vabis. Sabe? E o melhor que hora que a gente tava ali pegando, o cara falou assim, ah é.. Tá um pouco difícil agora por causa do vento, então assim, se for só a primeira vez, tals, a gente assim. A gente tá voltando de, de barco, a gente tá voltando de barco porque a gente não conseguiu voltar. Olha a neve que tá caindo agora, out of the bug. olha a neve, caralho, então eu e a Paula a gente foi tentar andar de, de barquinho. E aí começou a nevasca, velho. Tipo... É, então, eu tava tranquilo. Mas aí o tempo começou a virar e começou a vir uma ventania com neve. Não, e a gente conseguiu ver a nuvem de neve total, chegando, total. tipo... Falei, caralho. E tipo, não dava pra remar, porque o vento ficava jogando a gente pra, pra, pra costa ali. E a gente tava muito longe, ali era um lugar cheio de pedra. Então Sim. o caiaque ficava empacando na pedra. A gente empacou o caiaque umas três vezes. Aí uma outra menina pediu para pro, pro barco de segurança, ser pediu o barco de resgate para ela e tal, no nosso lado a gente falou Ah, vamos Ai, lá, né? Aí pro pro cara, ah, então, você pode ir pro cara, a gente dele, só se vocês precisarem mesmo, vocês precisam mesmo, Eu a gente precisa! precisa. Muito, a gente precisa, a gente precisa! Olha como é que tá o estacionamento aqui, cheio de neve. Estou chocada. Olha a Paula, cheia de neve. É. É. Mas essa é a neve que eles chamam de Flurries. Flurries, é. Então é tipo, ela cai junto com a chuva e ela não fica no chão, tá vendo? Ela derrete assim que é. ela fica no chão. Você só vê caindo. Cai então é tipo uma chuva, só que mais bonitinha, sei assim, lá. A Cara da Trip é um oferecimento da ILAC English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Too Easy Travel. Se vocês um dia tiverem essa experiência de vir aqui no Lake Louise, eles têm um hotel na frente do lago, que não é do Lake Louise, né, mas fica na frente do Lake Louise, que é o Fairmont. E aqui no Fairmont eles tem um restaurante que eu gosto muito, que é o Alpine Social. Então ele fica bem embaixo, aqui no andar de baixo do Fairmont, bem próximo da entrada do lago também. Então se vocês tiverem a oportunidade de vir no Lake Louise, venham comer no Alpine Social, eles têm <coughs> outros restaurantes em cima também. Que tem vista pro lado e tudo mais. Eles organizam casamentos aqui também. O meu sonho da Paula é casar aqui no Lake Louise. Ia ser uma experiência fantástica, mas a gente não tem né vontade suficiente. Entendeu? Esse é o nosso nosso problema, é isso aqui. Quer casar aqui no Lake Louise? Mano, precisa de no mínimo 50 pessoas. Do you wanna marry me? yes yeah. you, you already said yes. Said yes. A Paula já disse sim, né Babs? Ah, já disse, mas aqui não dá pra ficar mais, né? Começamos aqui o nosso almoço. E a Paula pediu uma sopa de tomate, é isso? A um o soup e o cara que tá atendendo a gente é australiano, né, Babs? Eu atrai, né? eu atrai a australiana, cara, é muito engraçado. E eu pedi esse Alpine Burger, que eu já comi um pedaço que eu tô morrendo de fome, desculpa, com chips. Porque aqui com australiana eu posso falar chips, não preciso falar fries. É, esse hambúrguer é muito bom, é com aioli truffle, bacon, queijo, é, smoke cheddar, é é muito bom esse hambúrguer. Chegamos aqui no camping em Banff, mas tem uma fila aí de, de arviz para entrar. Vamos torcer para ter lugar para nós Tá chovendo, mas tá sol, então tá uma loucura o tempo hoje, né? É só chuva e sol, tudo ao mesmo tempo E tem um senhor, um bicho carente aqui no meu colo, ó Ó essa carência. Ai meu Deus, eu sou carente, meu Deus do céu Hello. Olá! Só for uma night. Claro! Sure. Você quer eletricidade ou serviço full? service? qual é o serviço Yeah, we need everything. Yes, please. Paying card. <laughs> yeah. uh, sure. Are you familiar with camping in their country? No, not really. Okay. It's the first time. So we do still have bears coming through the Gale Crown. Okay. We need to keep a clean campsite. No food, garbage, nothing with any kind of scent. Never be left unattended. Okay, okay. What, what happens if I see a bear? Just stay quiet and... Um, go inside, definitely. <laughs> okay. Take anything if you can. It's not going to run gonna after you. me, right? Don't run. I, I don't have to run, okay. Yeah, don't Okay. Okay. Okay. Olha, olha. <risos> a vista! Olha a vista desse camping! Olha onde que a gente veio, velho! Paramos aqui no camping, olha a nossa vista! Essa montanha incrível! Aqui na vaga, ó, tem uma mesinha. Paramos o carro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ali tem conexão de água e eletricidade. Aqui tá a ruinha do, do camping E aí, olha as cores que estão as árvores Tá maravilhoso E aí, tá bom pra você? Olha o tanto de alce, mano! Olha o tamanho caralho, do caralho. chifre do alce! Tá me zoando. Olha o alce, mano! Ai, olha o tamanho olha dele, Babes! Será que ele vai ficar incomodado com a luz? Caralho. Abaixa a luz aí, mano! Olha o alce, mano! Puta que me pariu, o tamanho desse bicho, Babes! Olha o tamanho do chifre dele! A gente parou, o Thiago perguntou ali na entrada do camping. E aí, a mulher falou que os dois são. Os dois bichos são a mesma espécie, mas o que tem o chifrão é macho e as pequenininhas são as fêmeas. E aí, é, ela falou que eles são perigosos porque eles ficam agressivos nessa época, porque é a época deles cruzarem. Ou seja, ele tá ali querendo arrumar uma fêmea, Babes. Por isso que tinha 30 fêmeas e tinha só um lá do chifrão. Pois é, eu achei viado, mas não é. Não, é, é eu. Banff Hot Springs, finalizar o dia de hoje e mostrar um pouco pra vocês como é que é entrar numa piscina extremamente aquecida, fazendo 2 graus a noite. Foi dando uma piscininha com 2 graus lá fora? Velho, eu vou te falar que essa Banff Hot Springs é ó... <risos> Acho que a gente pode finalizar o vídeo por aqui já, né, galerinha? Vamos, vamos deixar por aqui esse vídeo de hoje. A gente tá na Banff Hot Springs, fica no topo da montanha. Tá 2 graus agora, são 9 horas da noite. A piscina tá lotadinha até e tá nevando. Tá nevando e a gente tá na piscina. A piscina tá 39 graus e ela é aquecida naturalmente é pela lava vulcânica né, das montanhas e tudo mais. Não sei explicar exatamente como funciona o processo, mas ela é água naturalmente aquecida. Então é muito, muito, muito gostoso, muito quente. E não, não fica tão frio quando você ficar aqui fora, assim, porque seu corpo tá, tá quente. É muito... E porque tem vapor aqui. E porque tem vapor também. Então... Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já oh, deixa wow. seu like aqui embaixo, não esquece não de comentar. Porque... Ah, e aí amanhã vai estar no vídeo da Paula, lá no canal da Paula. Então vocês já vão lá, se inscrevam lá e assistam a continuação da viagem lá no canal da Paula, beleza? Um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Começando esse vídeo hoje dentro do shopping. a capinha amarela. Aqui é o senhor Tiago Deodice. Ah, uma porcaria de um iPhone Calgary é a quarta maior cidade do Canadá Tá frio Caramba Puta merda, olha esse lugar Olha as árvores ali cara, no meio do canyon É que bonitinho